Campanha salarial, nós estamos chegando no finalzinho, falta 15 dias para terminar o ano de 2022. E a campanha salarial é, já alcançou mais da metade? Olha só, Paulinho, nós estamos aí no mês de dezembro e a gente tem até o momento um pouco mais da metade da nossa categoria já com reajuste. Na maioria dos casos, aumento real de salário, em alguns teve também abono salarial e o mais importante, a renovação de todas as cláusulas sociais via convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos celebrados direto com as empresas. No total, já são oito convenções assinadas e nós já temos aí mais de 100 acordos coletivos e creio eu que são cerca de 17 mil metalúrgicos que tem aí a conquista desse reajuste da manutenção dos direitos. Até o momento, Paulinho, o que a diretoria do sindicato avalia? É uma campanha salarial muito positiva, onde a gente conseguiu garantir a manutenção dos direitos e em muitos casos a gente aumentou ampliou o direito dos trabalhadores. Nós temos uma conquista que para nós é muito importante, desde o ano passado e neste ano não foi diferente, a gente conseguiu ampliar o número de fábricas que adere a esta cláusula, que é uma cláusula que a gente coloca nos acordos e convenções que garante... Licença remunerada para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos seis diretoras no sindicato dos metalúrgicos, tivemos aí algumas companheiras participando diretamente das negociações da campanha salarial e nós achamos que isso é uma conquista política muito importante e isso é muito positivo. Agora, nós temos um outro lado que... São as empresas e as bancadas onde nós ainda não celebramos o acordo. São cinco setores, Paulinho. O setor aeronáutico, que pega a Embraer, e as empresas parceiras. No caso, a Latecuer, a Alestes, a Arnova, Sonacá. A Embraer, ela junto com essas empresas, propôs a reposição da inflação e um vale alimentação, mas esse vale alimentação não seria para toda a fábrica, nós somos contra o benefício que sai para um tem que sair para o outro também, agora principalmente esse setor eles querem retirar direitos da convenção coletiva e não dá mais para o trabalhador perder, Paulinho, ao longo aqui da entrevista a gente falou da reforma trabalhista, teve também a reforma da previdência, teve a aprovação do projeto de lei da terceirização Desde os governos FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. O que a gente viu é o quê? Querer retirar ainda mais direito dos trabalhadores para favorecer cada vez mais os patrões. Então não dá mais para o trabalhador perder. Não dá para você aceitar que uma empresa que fabrica avião, como no caso a Embraer, se o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, ela não querer garantir a estabilidade no emprego para o trabalhador até a aposentadoria, como tem nas outras fábricas. Isso setor aeronáutico, mas tem outros setores onde nós ainda não celebramos a convenção, como o Sindpeças, que no caso pega a empresa Eaton, que também está muito tempo sem convenção assinada, porque quer retirar direito dos trabalhadores. Tem também a bancada patronal Sindicel, que aí pega a Cabletec em Caçapava, aí pega a Wirex Cable em Santa Branca. Tem também o Sindimac e o Sinaês, que é o setor de fabricação de máquinas e o setor de eletroeletrônico. Com esses, ainda não fechamos. Nós fizemos uma assembleia geral, onde foram rejeitadas essas propostas, porque tem retirada de direitos, e a gente já protocolou as bancadas patronais com esse aviso de greve e solicitando nova reunião. Até o momento, Sindpeças e o Sindicel respondeu, os outros segmentos ainda não. Mas aí, nesses setores onde a gente não celebra a convenção... A linha é o que? Fábrica por fábrica, mobilização por mobilização. E é importante a gente estar tá aqui na rádio para dialogar com a população. Não dá, povo joseense, nós temos que ter orgulho de ter a Embraer aqui. São poucos países no mundo que tem tecnologia, mão de obra qualificada para colocar a lata para voar. E aqui nós temos em São José a fabricação de avião na Embraer. Agora, nós não podemos aceitar que a Embraer siga pagando esses salários baixos, que a Embraer não tenha convenção coletiva, que a Embraer ainda siga perseguindo o dirigente sindical. A situação do trabalhador da Embraer setor aeronáutico aqui no Brasil é completamente diferente da situação dos trabalhadores que fabricam avião em todo o mundo, Paulinho. Então, fechamos, até o momento avaliamos que é positivo todos esses acordos celebrados. Agora, onde ainda não fechou, Embraer... Eton, o Wirex Cable, Cabletec Latequer, Sonacá Trabalhadores, precisamos Se unir, se vocês Trabalhadores se unirem com o sindicato Se a gente fazer mobilização, se a gente Fazer uma greve por tempo indeterminado A Embraer não segura, e a gente vai Seguir fazendo essa disputa Junto com os trabalhadores Sabemos da repressão que tem na Embraer Agora, trabalhador, se vocês virem dar a mão Pra gente do sindicato, a gente derrota Essa empresa e a gente assina a convenção